Bom, a gente quer mandar o nosso abraço, a nossa solidariedade aos companheiros e companheiras do PT de Caraguatatuba. É, a violência que a gente tomou conhecimento é uma coisa inaceitável e a gente tem que repudiar e nós estamos ao lado de vocês. Bom, nós queremos exigir que seja punido na legislação eleitoral e que sejam é, condenados, né porque isso nós não podemos aceitar num processo democrático das eleições. Então, toda a nossa solidariedade, estamos exigindo, é, tanto da polícia como da justiça eleitoral, a punição da, do episódio. Abraço aí os companheiros e força! força.